Parabéns para todas! Parabéns para todas as maravilhosas que estão aqui hoje. O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele é uma premiação, uma ação do movimento Sebrae Delas, que é o movimento nacional do Sebrae a favor do empreendedorismo feminino. E o prêmio vem para consolidar e para premiar, homenagear, enaltecer as mulheres empreendedoras. E a gente lê histórias e premia essas mulheres, exaltando tudo o que elas fazem, seja em qualquer segmento, mas para reforçar a força da mulher realizadora. Cheguei lá, as meninas falaram, nossa, que, que negócio legal, e elas incentivaram. Então, assim, eu vejo o Sebrae como muito acolhimento. Você acreditar na sua ideia, sentir com o coração e fé em si próprio. Que tenha coragem, levante, não fique... Na cadeira, levante, sacuda a poeira e dá a volta por cima. E vai em frente, que o mundo está de braços abertos e tem muita gente boa no mundo pra, que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Daqui para frente, sempre quando eu vejo alguma mulher, eu falo, não, vamos, vamos ser empreendedora, porque é o caminho e a gente consegue. A gente começa, é difícil no começo, mas a gente consegue sobreviver.